O Janela TRT, série de reportagens especiais elaboradas pela equipe de comunicação do TRT de Mato Grosso, traz no mês de outubro histórias e exemplos de servidores que ajudaram a construir e pôr em prática o funcionamento do Judiciário Trabalhista do Estado. Com conteúdo multimídia, o Janela TRT é um projeto que trata de temas relacionados ao direito do trabalho. As matérias e todas as edições do projeto, inclusive a deste mês, elaborada para o servidor público, estão disponíveis no site do TRT de Mato Grosso. O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso da JBS, que pretendia reverter a condenação confirmada pelo TRT de Mato Grosso sobre a inclusão de procedimentos para detectar brucelose nos exames periódicos e demissionais dos trabalhadores da empresa da unidade de Confresa. É a terceira vez que a mais alta corte trabalhista do país se pronuncia nesse caso. Em todas elas, os ministros não deram provimento aos apelos do frigorífico. A brucelose é uma doença infecciosa causada por bactérias e transmitida pelo contato com animais doentes ou pela ingestão de produtos lácteos contaminados. A doença possui natureza ocupacional com o nexo epidemiológico. Estão abertas as inscrições para a seleção de projetos sociais que receberão recursos de condenações em ações judiciais da Vara do Trabalho de Juína. O assunto foi tema da audiência pública realizada esta semana no município. Podem participar da seleção instituições públicas e privadas com finalidade social e sem fins lucrativos e entidades sem personalidade jurídica ligadas a órgãos públicos que atuem nas áreas de assistência social, educação, cultura, esporte, saúde e segurança pública. As ações devem abranger os municípios da região. As instituições têm até o dia 22 de novembro para apresentar os projetos na vara de Juína. O edital e outras informações sobre o assunto estão disponíveis no site do TRT de Mato Grosso.